Ivete Ribel nidjelski filha de Alvin Ribeiro e Eufrida Ribel Da minha mãe, coitada, ela nunca acertava uma uma varada em nós Ai, Ela sempre tinha uma varinha de marmelo, mas para ela pegar nós era difícil Nós tinha as perninhas finas, mas nós corria legal Do meu pai, nós apanhávamos umas três vezes por ano, era sagrado Ele, Quando ele estava em casa, durante a semana, ele só olhava em volta de casa e dizia, façam ou não façam. E daí quando era um feriado, véspera de Natal, Páscoa, então ele ia olhar para ver o que nós não fizemos. E daí nós tínhamos que fazer fila para apanhar. E nós entrava na fila, nós não fugir Só um, um irmão meu que fugiu da fila e depois foi rir de nós. Lembrei agora que ele foi rir de nós. E daí o pai pegou ele, ele correu umas 10 voltas em volta da casa Mas em cada volta que ele correu, ele levou pelo menos uma sentada. E eu lembro que uma vez eu tava com muita dor de cabeça E minha mãe amarrou um, um pano com uma, não sei se era água gelada ou vinagre, sei lá o que, na minha, na minha testa E meu pai não respeitou nem isso, nem minha dor de cabeça E eu entrei na fila e eu fui correndo e apanhando e aquele pano caiu nos meus olhos e eu caí dentro uma caixa de uma castical e lá dentro eu ainda levei umas cintadas não foi merecido, mas eu levei então... assim, adiantou Mãe, coitada, ela não... ela tinha tanto serviço e aquela tropa de filhos ela não tinha nem muito tempo, ela mais gritava que, que pegava nós, pisava, não tinha tempo, e dela nós corria, e do então, meu pai não corria. Eu não sei por quê, mas do pai não corria. É que da manhã a gente era acostumada qualquer coisinha, ela dava um tapinha na gente. Os meus irmãos nós acordava de manhã é, brigando e eu dormia à noite brigando. Mas nós briga, brincava muito durante o dia. Então nós não tinha tempo pra... sabe? Para rixa, para... não tinha, nós não, não, não estávamos ocupados o dia inteiro. É, brigando e brincando ao mesmo tempo. Mas no final sempre tudo se ajeitava. Daí chegava a final de semana, que meu pai estava em casa, sábado e domingo. Nossa, aquela bicicleta dele não parava, mas ganhava calo nas mãos de tanto andar de bicicleta e aprender a andar. e trepar nos barrancos para poder se equilibrar aquelas de varão ainda, bicicleta de homem sinais assim, nós andávamos tudo torto assim meu Deus do céu, nós era tudo uns palitos de magro mas era muito divertido a infância foi muito boa a ah, escola eu acho que era como toda a escola naquela época é... a gente era muito burrinho não tinha pai e mãe para ajudar em casa a fazer tarefa a minha mãe não tinha tempo e meu pai também não. Então nós íamos naquela escola lá, em Rio Negrinho, não sei, São Pedro. Em São Pedro era a escola que eu acho que eu, eu estudei em primeiro e o segundo ano. Porque nós íamos por um carreirinha no meio do mato, assim, uma, era a conguinha que nós usávamos. Ah, aquilo era gelado gelado. Daí tinha uma meia social. Que aquela época era o que se usava, né? E eu fui esquentar meia na chapa, ela ficou grudada lá na chapa, sobrei eu sem meia. Mas enfim, fui de conga. <risos> o que também foi divertido, assim, sabe? Hoje, pensando, mas na época foi muito triste. Os dedos do pé doía muito. A adolescência, na nossa época, não tinha lá aquelas coisas que se dizia, ai, coitadinha, adolescente. Não. Nós tinha que trabalhar desde criança, é, adolescência é, Eu comecei a trabalhar de empregada Cuidando de criança e limpando casa Com 10 anos Então eu lembro Que eu fui trabalhar lá em Jaraguá Cuidar de uma criança Eu olhava para aqueles morros Eu chorava desesperada De saudades da minha mãe Dos meus irmãos, eu chorava E era muito triste Olhar aqueles morros assim E saber que naquela época era tão longe porque era tudo estrada de chão ainda e era muito demorado para ir de, Rio de Grim, a Jaraguá de ônibus era demorado. Então para mim aquilo ali, aquela foi uma época triste. E daí na adolescência, na adolescência, é, nós pedia para sair, porque tinha Paulo e Beca, aquela época, dancinha em casa, festinha, caseira. Então.. A gente ia pedir para o pai, porque tudo lá tinha que pedir. E aí ele marcava quanto de roça nós tinha que carpir, para daí de noite nós poder sair. E daí tinha o meu irmão mais velho, ele ainda chantageava nós. Ou nós pagava o ingresso dele, ou ele, ou ele não ia com nós. E consequência dele não ir com nós, era nós ficar em casa. Porque o pai não deixava só nós sair. E isso assim mesmo, quando nós saímos, era tudo com hora marcada para chegar em casa, e ai ai ai, se não tivesse, no horário que ele marcou. A época de namoro, eu acho que era melhor do que é hoje, porque naquela época, você primeiro olhava, dava aquele frio na barriga e olhava de novo e passava, nossa, passava pelo lugar onde se sabia que o cara estava trabalhando, Onde ele ia passar, se dava uma disfarçada, mas se ia é, Eu trabalhava no hospital com 14, 14, 15 anos, quando eu comecei a namorar com o senhor, meu marido, hoje. Eu ficava olhando ele passar, ainda tinha aquela parte do hospital que era só a construção antiga, mas sentava naqueles bancos lá para namorar. Ele trabalhava no departamento de obras da prefeitura. Ser mãe eu acho que é a melhor etapa da vida de qualquer mulher, né? Mas é aquela coisa: se alguém disser pra você, ó, pensa bem antes de ter filhos, porque você nunca mais vai dormir uma noite inteira, você nunca mais vai dormir sossegado, você vai perder a fome, o sono, a sede, se você é capaz de morrer, é por um filho. Vó, vó é inexplicável, vó é, é tudo de, de maravilhoso na vida de uma mulher, de um homem, é ser avô e avó, eu acho. É aquelas pessoinhas que você não tem obrigação de educar. Você pode estragar um pouco, que essa é a função da avó. E então eu me perguntava assim, como é que a gente vai gostar de uma criança que a gente vai ver uma, duas vezes por ano? E é uma coisa tão inexplicável, é uma coisa tão inexplicável que é um amor tão grande, tão grande que não tem explicação. Chega a sufocar, não tem explicação. Para eles estudar muito, é, trabalhar sim, muito, mas não viver em função do trabalho e do dinheiro. Porque a vida passa rápido demais e quando eles vão ver, eles não viram nem os filhos crescer e nem vão ver os netos crescer. Porque passa rápido demais e se eles trabalharam só em função de dinheiro, é o que eles vão ter, só o dinheiro. Eu acho que nós tivemos uma vida muito boa, a minha vida foi boa, eu não me arrependo de nada, me arrependo de algumas coisas que eu deixei de fazer, que hoje, se eu fosse jovem, eu. Aí arriscar bem mais.